o direito que a gente tem de lavar a alma quando a gente sofre trollagem assédio moral humilhação etc a gente tem você tem eu tenho olha direito moral eu acho que a gente tem tem um trollzinho lá do colégio que fica te maltratando você tem direito de querer pelo menos que ele se dê mal que o, professor, que o professor pegue, que o diretor pegue. No caso de quando você está mais adulto, que a justiça pegue. Só que aí a justiça não pega. O professor passa a mão na cabeça. E o diretor não está nem aí. O que, que você faz? Você se vinga. Ou você arranja, ou pede, ou torce para alguém se vingar por você. Legal. Acho que funciona assim. A gente tem esse desejo, esse desejo legítimo. A gente tem até o direito de ter esse desejo, óbvio, principalmente quando o que a pessoa faz é condenável por todo mundo. Mas e quando é, alguém acha que você é troll, acha que você maltratou ela e se acha no direito de te humilhar de volta? Não seria muito melhor que a pessoa chegasse para você e falasse assim, cara, não gostei. Você foi agressivo, você foi agressiva comigo, você me fez sentir mal, você me humilhou. Aí a pessoa fala contigo, você fala, Dane-se, eu queria te humilhar. Você é um servil, eu te desprezo mesmo, porque você. Cara, aí você é uma pessoa escrota, ok? E aí a outra pessoa não vai ter alternativa. Mas mesmo assim eu me pergunto Vai funcionar? Como é que a pessoa que reagir contra, com, contra você vai ficar com as outras? Se todo mundo souber que você é um idiota, que você é um troll, tudo bem. Só que o troll sempre tem seu secto. E quando a gente vai para o mundo, tem 200 milhões de pessoas como o Brasil, a coisa complica. E aí a gente vê é, essas, co essas situações de gente que... É, vai e quer desqualificar alguém que faz é, ela mesma ou os outros sofrerem e resolve lavar a alma com aquela pessoa sei lá, jogar purpurina na cabeça, é, se pegar o mesmo voo, ficar lá é, Uhul, você é idiota! Hum... Cara, eu não consigo achar que isso é legal em situação nenhuma, acho que você é justificável, porque aquela pessoa faz merda em cima de merda, maltrata a gente a rodo, a pior, tem gente que faz com sua perversidade, com sua, o seu desprezo pelos outros, faz com que gente mate, com que gente se mate de tanta dor que sente por rejeição. Isso acontece, você sabe disso, todo mundo sabe disso, quase todo mundo sabe disso. Então vá lá, você pega, você vê o Troll, você quer fazer um jogar um Ridiculous nele. Imagina aquela pessoa assustadora, bem ridícula, é bom, faz isso na sua cabeça. Você chegar na rua, você chegar na pessoa e ridicularizar essa pessoa, você acaba não se favorecendo de forma nenhuma você acaba dizendo para ela que é, você só tem esse argumento contra ela, você está em tanto desespero que você não consegue chegar, ou acha que não adianta chegar e falar assim, olha, você está errado. Então, cara, assim, eu tenho vontade de fazer coisas horríveis com troll. Por exemplo, todo mundo já teve, quase todo mundo, acho difícil, capaz de todo mundo já ter tido vontade de matar alguém, vontade de verdade de matar alguém. Quase ninguém faz isso. Porque a gente sabe que não é legal. A gente sabe que não é legal humilhar os outros. Não importa que a pessoa mereça. Outro dia mesmo fiz um vídeo é, sobre se dar o respeito. que respeito não é, uma pessoa que é, não é uma coisa que a gente se dá. É uma coisa que a gente dá para os outros, independente de como eles estejam vestidos ou o que eles digam. Dói, é ruim. Eu não queria ter que respeitar certas pessoas. As partes instintivas de mim querem saltar em cima daquela pessoa como uma praga bíblica mas eu não vou fazer isso. Eu posso até devanear, posso até ter mais fantasias, posso ir jogar um jogo de zumbi que na verdade é uma coisa que eu não faço. Dificilmente eu descarrego, eu pessoalmente descarrego a minha ira é, fantasiando que estou realmente descarregando minha ira em alguém. Eu sou mais... é meu estilo, eu sou mais meditativo, eu tento dissolver de outra forma, eu tento fazer um vídeo. O seu jeito pode ser ir para uma academia e sair socando o saco, pode ser correr, pode ser nadar, o seu jeito. O que não dá é para gente ceder as emoções, deixar o troll vencer e, e tornar a gente tão troll... Tá, tão troll é difícil, né? Porque o, cara, o, o troll do que, do que eu estou falando assim, é aquele troll perverso mesmo, que faz a gente morrer com ódio que ele incute nas outras pessoas e até pessoas simplesmente que acabam se vendo cercadas só de pessoas que odeiam elas o cara quem já foi trollado sabe como é difícil ser trollado a única coisa que pode derrubar um troll é jogar luz sobre as incoerências que ele diz sobre as mentiras que ele que, que ele que ele fala luz luz e razão é a única coisa porque a humilhação a violência mesmo que seja uma violência sutil sabe uma coisa de você passar a mão na cabeça falando o uh, uh, uh. É uma forma de invadir o espaço da pessoa da mesma forma que ela. Da mesma forma. <risos> de uma forma é, é, minimamente comparável, incomparável, com a forma como ele invade o espaço dos outros. Só que ele invade com palavras. Raramente esse tipo de troll invade o espaço dos outros é, fisicamente. Raramente. Porque é assim que eles fazem. Eles vão. Tia, tia Poquentam, Tia Poquentam, Tia Poquentam, Tia Poquentam, Tia Até que você mete a mão na cara deles, eles vão para a professora e falam assim Ô tia, ele meteu a mão na minha cara, eu não fiz nada, só estava falando É assim que eles fazem, não vamos fazer o jogo deles, não vamos, cara Porque não é assim que a gente vai conseguir diminuir a, a, a imagem, o poder que essas pessoas têm que na verdade não é o poder delas, é o poder de um discurso, de uma ideologia de ódio, que no fundo está em todos nós. Tanto que a gente quer lavar a alma, a gente tem aquela, aquela necessidade de uma certa violência. Somos primatas, afinal de contas, né? os nossos primos e nós mesmos somos bem capazes de violência, de sentimentos violentos. É isso? Acho que não. Acho que tem mais. Eu vou ler aqui. Peraí. É a Lavar a alma é uma forma de você sentir, se sentir, sentir que teve uma vingança. Poxa, a gente devia ter o direito de ter uma vingança, sim, cara. Mas quando a gente está falando de perversos que fazem campanhas sistemáticas de ódio, cara, a gente precisa ficar acima das nossas emoções, do nosso desejo legítimo de vingança, de lavar a alma e pensar que o objetivo, o foco principal, o nosso objetivo principal, é desarmar os argumentos dessas pessoas. E quando a gente responde trollagem com trollagem, mesmo que seja uma trollagem leve, a gente está dando arma para essas pessoas, a gente não vai convencer nenhum dos seguidores dele de que ele está errado. A gente não, Pelo contrário, está vendo? Olha como eles maltratam o nosso querido. A gente vai, vai ter pessoas que não conhecem muito bem a história daquele, daquele, daquele perverso, aquele troll, que vão falar assim, poxa... Cara, que eu saiba, esse cara nunca fez nada de macho merecer esse tipo de coisa. Vou votar nele. E as pessoas que já sabem quem são esse cara, vão ter a alma lavada, mas não votam, vão continuar não votando. E, então, assim, acaba sendo uma ação é, eficaz a favor do troll. Então, é difícil. Eu sei, eu sei que vai ter muita gente com raiva de mim, que vai falar assim, eu quero o direito à minha vingança. Mas, cara, pensa num jeito de você se vingar sem dar força pro o monstrinho lá, entendeu? É, acha um caminho melhor, acha um caminho alternativo, tem, eu, eu, eu já falei, tem gente que faz que corre, tem gente que nada, tem gente que é, vai jogar videogame violento, tem gente que vai fazer uma arte marcial, embora não seja, o meu jeito é esse mesmo, fazer vídeo, falar do assunto, e tentar sublimar a raiva de alguma forma. Acho que é isso. Se você gostou do vídeo, clica no like, se você gostou bastante do vídeo, compartilha, Dá uma olhadinha em outros vídeos do canal e se você curtir outros, então, poxa, assina aí, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. É, e vá lá no aplicativo do celular e clica no sininho que ele te avisa sempre quando eu postar vídeo novo, eu tenho feito um por semana, falhei semana passada, vou tentar não falhar mais. É isso, gente. Até.